É, tenho dificuldade nas matérias à distância da faculdade. Como eu faço? O ensino à distância, ele tem é, vantagens e desvantagens, você já deve ter percebido isso, ou talvez você nunca colocou no papel, põe no papel vantagens e desvantagens, tá? Quando você vai para a faculdade um curso presencial, você é obrigado a estar ali, você é obrigado a ouvir o professor. Quando você estuda à distância, você tem a vantagem de estudar o horário que você quer. Porém, não tem ninguém ali pegando no seu pé. Então eu diria que a grande sacada para você ir bem na faculdade é você criar uma rotina que simule os horários de uma faculdade. Por exemplo, eu comecei um curso à distância de filosofia, inclusive pela Católica de Brasília. Então, é, eu tenho um problema muito grande com rotina, porque às vezes eu estou, hoje eu estou aqui no escritório, amanhã eu posso estar viajando para fazer uma palestra, enfim. Então, qual é o, o, a questão? Como é que eu me saía né, quando eu estava fazendo? Eu, fui, eu fiz um semestre inteiro, tá? Eu, pelo menos o horário que eu me dedicava a isso era das 9 às 11 da noite. Então, todos os dias, religiosamente, tá? das 9 às 11 da noite, eu me dedicava ao estudo da Faculdade de Filosofia, das matérias, que, aliás, tem que ler bastante. E de manhã também eu fazia isso. Eu acordava um pouco mais cedo, por exemplo, eu acordava às 5 da manhã, e seguia até às 7 da manhã. Então, eu quase tinha quase que quatro horas por dia de dedicação à faculdade e as matérias estavam sempre em dia por conta disso. Então, tem mais vantagens, tem mais conteúdo, você consegue fazer com mais calma os seus trabalhos, porém, você tem que ter só essa implementar essa rotina diária aí nos seus estudos. Veio que isso deva ajudar bastante você.